E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos continuar avaliando a integral de linha. E ainda falta calcularmos a integral dessas funções trigonométricas em relação a θ de zero a 2π. E vamos tentar fazer isso passo a passo. Primeiro, nós temos aqui seno ao cubo de θ. E não tem um caminho tão fácil assim para calcular a integral disso. O que podemos fazer? Se tivermos senos e cossenos, de repente dá para fazer uma substituição u. Né? E por causa disso, eu vou reescrever esse seno ao cubo de θ como um produto, ou seja, eu posso reescrever como seno de vezes seno ao quadrado de θ. E pelo teorema fundamental da trigonometria, nós podemos reescrever esse seno ao quadrado de teta como 1 menos o cosseno ao quadrado de teta. Então, eu posso colocar seno de teta que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado de teta. E se aplicarmos a distributiva aqui, ficamos com seno de teta menos seno de teta vezes o cosseno ao quadrado de teta. Dessa forma, é mais fácil é fácil calcular a integral. Isso porque a integral de seno é fácil de ser calculada e aqui nesse produto sabemos que a derivada do cosseno está bem aqui. E aí você pode fazer a substituição u e encontrar a integral. O que eu vou fazer agora é reescrever tudo isso de uma forma que fique mais fácil de encontrar a antiderivada. O cosseno ao quadrado de teta sabemos que é uma identidade trigonométrica comum. Por causa disso, podemos reescrevê-lo como meio que multiplica 1 mais cosseno de 2θ. E, de novo, isso aqui é fácil de calcular a antiderivada. E eu posso até mesmo simplificar aplicando a distributiva, e aí vamos ficar com 1 meio mais meio, que multiplica o cosseno de 2θ, e o restante é bem fácil de calcular a integral. Então, eu só vou reescrever aqui embaixo: ou seja, menos 4, que multiplica o cosseno de teta mais 4 vezes o cosseno de θ, vezes o seno de θ, menos o cosseno de teta vezes o seno ao quadrado de teta de teta, ou seja, a integral de zero a 2pi de tudo isso aqui. E aí do lado de fora tem o dθ, teta e o que queremos calcular é a integral disso de zero a 2pi. Vamos lá então. A integral do seno de teta é menos cosseno de teta. Então eu posso colocar aqui. E se você aplicar a substituição u aqui e resolver, você vai encontrar mais cosseno ao cubo de teta sobre 3. A integral de meio vai ser 1⁄2 vezes θ. A integral disso aqui é mais 1 quarto do seno de 2θ. A integral do cosθ é menos senθ, por isso, podemos colocar menos 4 senθ aqui. A derivada do cosseno de teta vezes o seno de teta, você pode aplicar a regra do produto. E quando você faz isso, vai ter esse 4 aqui na frente dividido por 2. E aí você pode simplificar, e com isso você pode colocar somente duas vezes seno ao quadrado de teta. Claro, você pode utilizar a regra do produto, a regra da cadeia, siga o caminho que achar melhor. E por fim temos essa parte na qual podemos utilizar essa mesma regra. Só que a derivada do seno é o cosseno e tem um sinal de menos aqui antes. Então vai ficar menos seno ao cubo de teta sobre 3. E do lado de fora tem o deteta, e queremos calcular a integral disso de zero até 2π. A primeira coisa é avaliar tudo em 2π. E aí vamos ter menos cosseno de 2 pi que nesse caso é menos 1, mais cosseno ao cubo de 2π sobre 3, vai ser igual a 1 terço. Meio vezes 2π vai ser igual a π, então, mais π. A que seno de 2 vezes 2π vai ser a mesma coisa que o sen de 4π. E, nesse caso, é igual a zero, portanto, essa parte vai zerar. E note que todo o restante da expressão tem seno de pi, e se você substituir 2π aqui no lugar do θ, todos eles vão zerar. E ainda temos que pegar tudo isso e subtrair avaliando em zero. Cosseno de zero vai ser 1, e como tem um menos aqui, vai ser menos 1, Aqui vai ser 1 cubo sobre 3, que é a mesma coisa que mais 1 terço. Aqui vai ser zero, aqui também, e todo o restante vai ser zero, tá? É só você substituir para ver. E você pode ajeitar ficando com "-1", mais 1 terço, mais π, menos esses dois termos que vão mudar o sinal, e aí vamos ficar com mais 1 menos 1 terço, e podemos cancelar esse menos 1 com esse 1, esse 1 terço com esse menos 1 terço, e a resposta final vai ser igual a π. Enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!